Felinho, together, Ó, sem Murphy, sem Robocop, sem a Tipoia, é a, a mobilização aqui, você percebe que a gente está melhorando bem, o Padre também sem nada, né Padre? Novinho, novinho, luxo, então Target Racing, a sua dúvida é a nossa alegria, se você tem dúvida, sempre mesmo, um clichêzinho, mas comenta aqui, a que tiver mais curtida a gente vai trazer para o próximo, e aí quem sabe a sua vai ser tirada. Outra coisa que eu falo é para você pegar essa playlist aqui do Duval Responde, que agora tem dúvidas de oficina também, dá uma assistida na parte das, das dúvidas frequentes de oficina, que provavelmente a gente já respondeu, tem umas aqui que eu até tem bastante like, mas eu lembro que a gente já falou sobre o assunto, porém eu vou ir de novo um pouquinho mais forte agora dessa vez. Bom, no vídeo passado a gente até elogiou aqui a crossplane, deixamos a mão de fundo para enaltecer ainda mais isso, Padre Eli, obrigado pela presença Nada, aqui. Exatamente às 7h15 da noite, numa sexta-feira. Então esse é, é maravilhoso. Isso você quer se apresentar, Padre, hoje? Não preciso. Nunca, né? Nunca. Padre, então eu vou começar legal aqui, tá? Eu até falei disso porque vamos falar de corrente. E se você tiver dúvida em relação à limpeza de corrente, a gente já gravou sobre isso, tá? Até tirou aquele negócio da querosene, não pode, ou óleo diesel, porque vai ressecar a borracha. E aí depois a gente fez um outro falando da borracha que não resseca, porque a borracha, como é que era, não Sintética. É, é isso aí. Então, tem aí, tá? Mas vamos lá. Então, o Luiz Gustavo Soares falou. Fala, padre, fala, durva, beleza? Beleza. Tenho três perguntas sobre corrente de transmissão. Então, eu vou uma a uma, beleza, padre? Em, alta, em motos de alta cilindrada, pode-se tirar gomos da corrente? Ou mesmo que a relação ainda esteja boa, deve-se trocar pelo FAD de quase não dar mais regulagem? Essa é a 1. Um. Vai nessa e depois eu vou na... na... Vai a próxima. É. Oh, deixa eu falar. É normal, corrente nova. A gente compra com 120 elos e a moto pede 104. A gente vai lá e tira um pedaço grande da corrente porque não vai utilizar. Mas ela é nova. Acho que não foi essa a pergunta dele. Pelo que eu entendi... A corrente chegou, a regulagem da roda chegou no fim e ele quer cortar um pedaço para continuar utilizando aquela relação. É, porque na teoria está boa ainda. Então, aí existem... É... vamos falar dois lados. Vamos supor que a moto veio aqui, é... o mecânico falou, ah, quer saber, é com 104 elos, o original, a corrente, eu vou deixar com 106 então ele deixou a corrente mais longa do que a fábrica pede, então ele anda é, 5 mil quilômetros, que é pouco, vai para uma relação, sim, sim. e aí ele vai regular, fala, pô, deixa eu dar uma ajustada, e aí chega no fim, ele fala, nossa, acabou a regulagem, já encostou no fim aqui, só que não é porque a corrente, a coroa e o pinhão estão ruins, porque o mecânico, na hora de colocar a corrente, deixou ela maior do que o fabricante recomenda. Se tira o pedaço e resolve o problema. Perfeito. Tá? Perfeito. Mesmo assim, eu digo, depois de usada eu não recomendo ficar abrindo corrente e pondo uma nova emenda. Porque aí tá. a emenda é nova e a corrente já tem como exemplo que eu dei, 5 mil quilômetros. Eu não Entendi. acho legal. Entendi. Mas ainda é aceitável, porque a corrente está boa. Agora, se a corrente foi cortada no tamanho correto e aí chegou lá no fim, nunca, nunca, jamais vai tirar a elo de corrente Tá. Provavelmente voltar tá... a ter regulagem, tá. porque já acabou o conjunto. As engrenagens, que é a coroa e o pinhão, já estão ficando na gengiva, <risos> sem dente nenhum, e a corrente já está toda laciada, ovalizada. Já, às vezes até é... você girar ela para ficar assim. ó. É você tirar elo. Montar e pedir para quebrar a corrente e você sofrer um acidente. Boa. Então, Jamais cortar elo de corrente para ter regulagem de novo. Padrelio, é, não sei, mas antes de dar para dois e para três, eu percebi às vezes de girar a roda. Quando ela está no cavalete, ela gira a roda, você vê que a corrente vai assim. ó. Sabe? Você então, pode... a corrente sobe, desce, sobe e desce, ou ela vem. Exato, exato. Não, ela vem, ela vem mais assim. Né? Então, esse sobe desce, sobe desce, a gente chama de ovalização. Tem ponto que ela fica mais esticada... Calma, calma, calma. <risos> tô... parou, parou, parou, parou, parou, parou, parou, parou, parou, aí, parou aí, não, aí. calma aí. <risos> eu já vou chegar lá. Deixa, eu... calma aí, calma aí. Eu vou... Caraca! Ó, Padre, vou falar outro exemplo aqui antes de a gente ir nessa. A própria que a gente montou da pista, a dourada lá. O que que aconteceu, filho? Só pra você ter uma ideia. O Padre ele falou assim, eu vou montar, a gente trabalhou o mesmo o mesmo elo da original, Agora eu não vou lembrar o que, que era, se era 110, 108... Eu também não lembro. Mas tudo bem. E ele falou assim, ó... Você vai andar duas baterias e ela vai dar uma laceada. E foi dito e feito. A gente andou duas baterias lá, ela deu uma cedida. E aí, meu... Foi coisa de 2 mm que a gente teve que acertar pra ela vir pra trás. Então é normal também, se você tem uma corrente nova, de repente, o cara colocar... Ela se acomoda. E ela vai dar uma... é, exatamente, porque aconteceu na minha, vai acontecer na sua. Então às vezes você comprou na medida e depois ela ficou meio bamba, realmente você vai ter que dar, fazer uma regulagem, não sei, em moto de rua, quanto tempo andando. Moto de pista, duas baterias já acontece, é de rua... É, às vezes é bem rápido, tá? Você anda... Uns 200 quilômetros, ela já se acomoda, você já pode ajustar. Já vem, né? E aí, essa já seria a pergunta 2, porque, ó, é normal uma corrente nova ficar um pouco grande para a moto? Ou seja, ela não fica na primeira regulagem, fica mais ou menos no meio. É, geralmente é no meio, tá? Não fica lá na frente. É, então... Então, quando a moto você compra zero, você vai lá olhar, tá no meio. No meio do entre-eixo. É. Tipo, tem nove traços, tá no quatro e 4,5. Isso, geralmente tá. é no meio. Tá. tá. É aí, aí tem que... gente que fala, pô, eu quero deixar o entre-eixos menor, mas isso é piloto, tá? não é para quem vai andar na rua, aí, ah, eu preciso da moto atacando mais rápido sim, sim. a curva, aí deixa um entre-eixo menorzinho, nossa, ficou muito arisca, eu quero ela mais mansa para trocar de trajetória, alonga o entre-eixo, mas isso é coisa de competição, para a rua, é o tamanho original e pronto, e vai ficar no meio, não fica lá na frente é, não. Então ela fica, é normal ela ficar no meio mesmo, não no conto. No, no terceiro, é o seguinte, a corrente está com pontos mais tensionados que outros. É, até onde isso é normal e dá para rodar? Tá, Aí nós vamos entrar no ovalizado. É a ovalização que eu falei, você gira a roda, né, a moto, por exemplo, no cavalete central ou no cavalete de oficina, você gira a roda, a corrente fica, chega perto da balança, afasta. Chega perto da balança, afasta. Isso é ovalização. Tem ponto que ela está mais esticada e tem ponto que ela fica frouxa. Isso tem um limite. tá? Aceitável. Sim. Aceitável. Porque quando ultrapassa o limite, então, algumas motos vêm na balança. Olha, você tem que deixar uma folga de 3 a 5 centímetros. Uhum. Então, sim, tem né? Até... você põe uma régua... Né? a corrente tem que se movimentar de 3 a 5 centímetros, aí a tensão correta, só que essa tensão tem que, ser, que você acha... tem que ser feita no ponto mais esticado, não no ponto mais frouxo, porque se você pega o ponto que ficou mais frouxo a, a corrente e põe os de 3 a 5, quando chega no ponto mais tenso não tem folga nenhuma, aí o que acontece? A suspensão vai trabalhar, quando a suspensão trabalha a corrente Estica, certo? Quando a balança né, sobe, a corrente estica, e aí, naquele ponto que ela ficou sem folga, ela quebra. Tá? Então, é sempre o ponto mais tenso da corrente, mais esticado. Você coloca a folga que o fabricante recomenda. Porém, se do ponto mais tenso, né, para o ponto mais folgado, a diferença ficar gigante acima de 23 3 centímetros ali na reguinha. Né? Então, ah, ficou 3 aqui no ponto mais tenso. Aí ficou 6 aqui no ponto né, mais folgado. É muita folga, é muita diferença. Agora, aí é bom trocar a relação. Agora, é, teve, uma, teve uma vez na verde que você pegou quatro pontos de medida. Você lembra disso aí, não? É. Que tanto a... é que a minha tá com 22 mil e agora dos próximos filhos nós vamos... Eu vou trocar essa corrente, vai ficar luxinho. Mas a minha depois de dois mil rodadas, ela já tá cansada já. É então, que eu troquei a coroa, já coloquei uma, uma Alguibene, troquei o pião, que eu tenho da pista, Mas a corrente ainda é original. Eu peguei essa moto com 12, 12, andei 10 aí. E aí agora eu vou trocar a corrente. E eu lembro que você, que eu quis mudar a coroa, você pegou 4 pontos de medida e falou, Durva, prepara que essa corrente está começando a dar hora da graça. Não sei se... Sim, porque a gente... Não precisa ter essa precisão. Tá, mas tudo bem. Mas né? é... você pode pegar, fazer, né, uma cruz na roda, né? Então você põe, enterra essa roda, né? porque você fez uma cruz e para, né? Sim. Na direção da balança, esse ponto média corrente. Para outro ponto média corrente. Para outro ponto média corrente. Não precisa ter essa precisão. Você pode ir... Eu... Mas é agora difícil. eu acho que os caras vão querer fazer isso, Padre. É. E é, o cara é ruim, isso, é bom, E se o cara fizer é isso? Se o cara fizer isso e achar quatro pontos diferentes, ele precisou cortar ovalizado, não é, tá, né? tá? Já foi, né? E o risco da ovalização, qual é? Se o ponto mais frouxo ficou muito além do que aquele máximo permitido que tá na etiquetinha ou no manual do proprietário, naquele ponto mais frouxo a corrente pode escapar. É só virar moto ao contrário? Ela escapa... Volta o pedal... Se ela enroscar... Na roda ali, trava a roda e você cai. Então não é legal. Tá? E ela pode quebrar e dar uma chicoteada na sua perna. Também não a é minha legal. É que quebra no meio da margem, não a corrente. Eu sei o que é Então isso. não é bom. Viu ovalização, viu elo preso. Sabe quando você vê a corrente, aí você vai lá com a mão, tenta mexer aquele elo e aquele elo está duro. Sim. Aquele elo, toda vez que passar pelo pinhão, que é a engrenagem menor. O pinhão vai forçar ele a dobrar. E aí depois, quando a força do motor vem, ele estica, aí dobra no pinhão. Estica, dobra no pinhão. Gera um sobreaquecimento nesse ponto. E é onde ele vai quebrar. Entendi. A corrente vai quebrar. Então, ovalização além do normal. Ou elo preso, troca a relação. Nunca só a corrente. Troca o kit. Coroa, pinhão e corrente. Sim. E se caso você trocar o seu pinhão... O original às vezes tem aquela borracha de retentor lá pra diminuir barulho. Pra tirar falou, ruído. É, se colocar uma que não tem, vai fazer mais ruído, mas não tem nenhum problema. Só pra... É, não, é só ruído. É porque ele falou que no final das seis perguntas, um amigo meu, a corrente arrebentou 220 por hora e eu quero evitar isso comigo. Ele tá vivo, filho? Só pra gente saber também. Um abraço. Então ele mandou um abraço no final. Bom, eu acho que é isso, Pedro. Não dá pra virar moto ao contrário, hein? Deixa eu a corrente. É. Vira. bicicleta é então... a a isso que eu falei é que você estava concentrado e aí, é. e aí tá bom bom, Henrique Casarino. o que causa Oi, caraca agora, o que causa de fato a ovalização da, de corrente acelerada brusca não limpar a corrente porque eu já vi um amigo meu que não limpa a corrente nunca e tem relação mais, duradosa, mais duradoura que a minha que limpo sempre mas aí também, às vezes o cara é um porco, ele não troca, a relação tá acabada e você não sabe também que o cara, tá, até ela arrebentar, vai durar também, né? Então não tem como sempre ver isso. Mas assim, o que que, o que, que causa a ovalização? Você é, já então dá boa ele mesmo nas perguntas aí, ele já foi respondendo. Hum. Então é assim, você não cuidar de uma relação, né? é, deixar ela suja, com tensão incorreta. Pedro, ela, ela, ela vai ovalizando, ela vai desgastando. E ela nunca gasta igual em todos os elinhos. Então tem elinho que gasta mais, tem elinho que gasta menos. E vai acontecer de ela ovalizar. As engrenagens do mesmo jeito. Vai ter ponto da engrenagem. Engrenagem é coroa e o pinhão. Certo. Vai ter ponto que gastou um pouco mais, ponto que gastou um pouco menos. Então tem ponto que tensiona mais a corrente, tem ponto que afrouxa E é normal. Até de quem cuida conforme o uso, é normal ela ir ovalizando. E... Ele mesmo falou, o pessoal que empina, imagina, tem o peso da moto, o peso do piloto e ainda tem que tirá-la do chão. Tudo isso vai em cima da corrente. Sim. Aí ela dá aquela tensionada naquele ponto. Tem nenhuma esmucha ainda para ajudar. É, para aumentar o atrito. E aí ela dá aquela tensionada, a corrente chega a esticar. Na fábrica, eu não sabia disso. Quando eu fiz um curso com o pessoal da Regina... Ele falou que eles pegam a corrente depois de pronta e tensionam ela. Porque é normal ela ceder um pouquinho. Então eles já fazem isso na fábrica para não acontecer depois na moto. Caraca. Quando montar. Porra. Eles já dão uma tensionada nela. Para aliviar isso aí. Agora, imagina que toda vez que você empina, é a fábrica fazendo isso. Né? Aí você dá uma tensionadinha a mais, ela dá uma esticadinha, dá mais uma esticadinha. E nunca né, você vai fazer isso por igual em todos os pontos. Então pode ser que. Né, ela fique com alguns pontos que ela esticou um pouco mais e alguns pontos que ela esticou um pouco menos. Então, se você é o cara do wheeling, a sua relação não vai ter uma vida útil igual à do pessoal que vai para a estrada passear. Se você é o cara da velocidade, que vai para acelerar, você também não vai ter a mesma vida útil tem do medo. pessoal que vai para a estrada para passear. Então, tudo interfere. Geralmente, um... 6.000, mil, 8.000 mil km, já troca a corrente. Então, e a Porque... média das motos que vão para a rua, passear, né, é de 30.000. É. É de 25 a 30.000. Então, quer dizer, assim, quando o cara troca uma vez, a gente troca três. Isso eu tô falando média, tá? Tem, né, eu tenho clientes que a moto tá com 50 mil, eu olho a relação, tá nova. Aí eu falo, e aí, Não, não passo de 100 por hora, quando eu vou reduzir, eu só tiro a mão nem reduzo marcha já, corto na embreagem e venho no freio, aí vou reduzindo com a embreagem apertada, então quer dizer não dá tranco na corrente, não dá... traz a moto uma vez por mês para lavar, lavar, lubrificar, lubrificar. Tá... Ai, dura, aí tá né? com 50 mil, tá boa tá? Tá. e o pessoal que anda na estrada nos 299 lá também acelera o desgaste por quê? Atrito né? atrito gera calor Sim. e aumenta o desgaste Certo. Então, por isso que a gente fala em média dura de 25 a 30 mil. Porque tem o pessoal que vai durar 50 e tem o pessoal que vai durar 5. Padre, é o seguinte, vamos para a próxima? Vai. É assim, ó. Fábio Reis, fala Durva, minha dúvida é o seguinte. Gostaria de saber se uma moto que anda sempre em baixas velocidades, dentro dos limites da velocidade das ruas e das rodovias, ficam mais presas do que uma moto que anda sempre em altas velocidades. Verdade ou mito? Valeu. Boa, rapaz. Boa pergunta puxou, essa. Puxou do fundo, hein? É, é assim, ó. Eu gostei, é, é, trouxe. É, assim. Antigamente, isso era bem pesado. Hoje já não é muito, tá? Porque hoje a precisão, né, no processo de fabricação das peças é muito grande. Então, o motor já vem, nossa, muito bem ajustado. Mas, mesmo assim, tem diferença. O pessoal que amacia, enfiando a mão fica com o motor mais soltinho, tá, porque criam-se folgas maiores, né, nos anéis, as bronzinas, é, até o próprio câmbio, né, de ficar girando em alta velocidade, cria uma folguinha a mais, e aí fica tudo mais soltinho, e realmente você percebe que a moto fica um pouco mais esperta, anda mais do que aquela que foi amaciada lá de acordo com o manual. Claro que a durabilidade, né, daquela que foi amaciada de acordo com o manual, vai ser um pouco maior. Tá? E a, a performance um pouco menor. Isso existe. Tá? Mas vou falar a minha recomendação. No começo, segue o manualzinho do proprietário. Depois que terminou o procedimento de amaciamento, aí enfia a mão e deixa ela soltada ali para frente. Porque o processo de amaciamento, é, você está tirando, vai, tô exagerando, tá? Rebarbas, então, tá quebrando pedaços do anel, tô falando de maneira exagerada, tá? tá bom. São rebarbinhas que a gente vai enxergar no microscópio. Tá. tá. Mas estão quebrando rebarbas, está arrancando pedaço de engrenagem, né? Ah, putz, ficou uma rebarbinha lá no dente, no amaciamento, arranca esse pedaço. Então, respeita o amaciamento que está no manual e depois que terminar a fase de amaciamento, aí você anda do seu jeito e deixa ela ter a vida que ela vai ter daquele momento que terminou o amaciamento para frente. Aí deixa ela soltada ali para frente. Então, o então melhor é o cara comprar, o cara que vai andar de acordo com o radar, é melhor comprar um cara que fez o cacete, porque daí não vai... <risos> depois ela pode dar 50KM que não vai... Se amaciou no pau, pegou aquele cara que andou 5 mil quilômetros, bem forte com ela. Então já soltou tudo que tinha que soltar, já tirou toda... Se o é, cara barba, vai dar lento daí pra frente ou não... Aí ela já ficou com performance, ela já ficou mais soltinha. Entendi. E dali pra frente ela vai ter mais performance, que não vai ser utilizada porque quem comprou vai andar tranquilo. Agora, se o Mas cara... se precisar vai ter. Entendi. Agora se o cara. Agora se o cara comprou uma moto com 5 mil km e nesses primeiros 5 mil km a pessoa não passou de 3 mil RPM, a moto tá presa. Vai amaciar ainda, né? Aí ela vai ficar mais presa e aí ele pode, daquele momento em diante, enfiar a mão e aí vão criar-se as folgas. Que criaria naquela que fez desde o começo. Entendi. Tá? E aí ela mais lá pra frente vai ter performance. Agora não. Entendi, entendi. Tá? É que aqui no Brasil todo mundo fala assim, ah, a moto passou de 20 mil, não presta. Na Europa é o contrário. Ou oh, chegou a 20 mil, ou oh, agora ficou econômico o motor e com a melhor performance. 20, 30 mil. As BMW com motor boxer os caras falam que fica legal com 40, 50. Que é louco, entendi. E, e mais... fica? E fica mesmo, Daniel? Fica. Então, mas aí também depende do cuidado que o cara teve, né? Sim, tudo, claro. Né? Pega uma GS que veio do pessoal de Willi, chegou no 20 mil, ela tá morta. Exatamente, então, então vai muito do, do proprietário, Sim. né? Eles estão falando de quem usa normalmente, né? usa para uma viagem... Vai né? tranquilo, né? Aí putz, ela chega a 40, 50 mil, o motorzão tá econômico, tá com a performance legal... Não é aquele cara que, por exemplo, vai para o Serra Azul e ele disputa com o Camaro, com a Porsche, com a Audi, até chegar ah, lá, depois não, ele não. volta, Aí... e ele faz isso todo final de semana e volta, essa moto com 50 mil ela já tá. Não, aí já foi. Estou é, é. É, é, é. falando do uso normal. Uso normal. É. Tá, entendi. Vamos para a próxima? Vai. Rodolfo Reis, RR, hashtag 02. Tá? Fala, Durval, pergunta pro, para o mestre Padrelio. Se andar com a moto o tempo todo no limite do giro, toma, <risos> queima a embreagem. Eu tive uma Ninja 400, comprei ela a zero km e amaciei. Mas depois eu andava com ela o tempo todo no limite do giro de sexta marcha, ou seja, 220 por hora. E com 5.500 hum. km, ela começou a baixar é. a embreagem. Mas é isso. Calma, calma, calma. Pode andar no limite da moto ou não? Grande abraço para os dois. De novo, a moto é sua. Você anda como você acha que deve. Então... Mas isso acelera o desgaste da embreagem. Tá? É você segurar a embreagem com a marcha engatada e dar limitador acaba com a embreagem porque tá ela tá esfregando um por isso que as largadas é foda né tá é... as largadas do moto velocidade que você segura o giro lá em cima e vem queimando a embreagem para moto sair o mais rápido possível acaba com a embreagem tá é... andar uma você pegar não é só a ninjinha é, eu estou olhando aqui porque aqui tem uma ninjona, não é uma ninjinha. Eu estou de frente para uma ZX14 aqui. Então você pega a sua ninjinha ou a ZX14 e fica a 300 por hora na ZX14 ou a 200 na sua ninjinha, acaba porque é, a embreagem ela sempre está patinando. Aí você fala, como assim? Eu só senti depois de um tempo né? ele depois de 5.000, aí 5.500, os outros depois de 50.000, aí falam, não, mas você usando a moto normalmente, a embreagem está levemente patinando, tá? certo. isso os sensores de telemetria comprovam, tá? até a roda de trás sempre gira um pouco mais do que a da frente, porque a de trás é a que gera tração, que Sim. gera o um movimento, a que traciona. E a da frente só acompanha o movimento, né? ela só gira. Ela tem o atrito com, com o piso claro. e ela vai girando conforme o piso vai passando. A de trás não, a de trás está empurrando o peso da moto, o seu peso, o arrasto aerodinâmico, né? que é aquele vento que vem no seu peito na moto e a roda de trás tem que vencer tudo isso, aí. Tudo isso e te empurrar para frente. Então a roda de trás gira um pouquinho mais do que a da frente. Você faz na telemetria, né? você põe sensor atrás e na frente, a roda de trás sempre gira um pouco mais do que a da frente. E como a roda traseira né, está ligada na, na embreagem e o motor está ligado na embreagem, o motor está ligadinho, vai no... Vamos, é, tem uma moto ou outra que é diferente, mas vamos no principal, no básico. No básico. E a embreagem faz a mesma coisa. Quando você está aqui enfiando a mão, o disco de fibra, que é onde está no motor, está sempre girando um pouquinho mais rápido do que o disco de aço, que está ligado no câmbio e na roda. O fibra é aquele que tem um monte de pretinho, né? É o que tem as fibrinhas que parecem uma é, pastilhinha de freio. É, isso é, esse é né? sim, sim. E o de aço é, é um... aquele que não tem fibra nenhuma, você só vê metal. Né? É, sim, sim, sim. Né? Que a gente chama de separador. Então você, a 30, 40 por hora. Essa patinadinha na embreagem é muito leve, né? Quase que não existe sim. e o pneu traseiro também quase que não gira mais agora do que o a dianteiro. 200, então, agora a 200, a 300, como nas X14 que eu tô olhando para ela, aí gira bem mais a roda traseira do que a dianteira e bem mais o disco de fibra do que o disco de aço. Então, então respondendo, ele sim ele é normal, vem, né? Escorregando, ele vem puxando, tracionando, mas é tanta coisa para ele vencer que ele começa a deslizar e isso gera desgaste. Então você ficar o tempo todo lá em cima acaba prematuramente a embreagem. É normal, perfeito. Então, normal, né? Normal. A embreagem é tá. o pneu, é traseiro. Tá é, tá, <risos> tá bom. Mas ó, vamos lá. Fala, filho. Obrigado pelas dicas. Poderia me falar sobre rebaixar motos para pessoas mais baixas? Moro aqui eu, na Europa. Olha, opa, toda moto aqui parece gigante. Eu tenho medo de pedir para rebaixar <risos> e me dá mal. Não. Assim, ó. Tem moto que dá, tem moto que não dá. Tem moto que não tem recurso. Aí o pessoal tira a carga de mola para quando acho... você colocar o peso ela afundar um pouco mais. Cagada, não é? Porém, aí a suspensão, e né? Bambolê. Toda aquela regulagem acabou. De performance. Se você fala não, é para eu passear, tudo bem. Aí vamos falar uma que a gente faz bastante aqui... Mas assim, é cagada ficar é pré-carga, não é? Se o cara é, for andar num é... um apetite, alguma coisa? Não, tá? não dá, não pode. É, então, não, não pode. Só... Altera bastante a ciclística da moto. É, é isso que eu falo. Fica Agora... perigoso. Sim, então, é tá? isso. E também altera a ciclística. É... Eu vou falar da Tiger, porque a gente troca bastante aqui de Tiger. Tá, vai. Tá. Então, a Triumph Tiger, o pessoal fala, ah, trouxe o Dog Boni. o que é isso, é por exemplo. É osso de cachorro, né, que é um link que tem na suspensão Que parece um ossinho de cachorro, ele é fininho no meio com duas bolinhas na ponta é. Então o pessoal chama de dog bone porque é osso de cachorro Existe um maiorzinho, é. né, Para deixar a moto mais baixa Então você tira o link original não, e coloca um maiorzinho Por incrível que pareça, o maior deixa mais baixo Aí você coloca um maiorzinho É, porque você vai aumentar o entre-eixo, não é? E... Não, não, não, não, não tem nada a ver com entre-eixos é, é um link de suspensão depois a gente pega uma Tiger, aí tira uma não, foto começou, e você puta, põe um, um não, negocinho aqui. Não, tá. <risos> Beleza, Vai, vamos lembrar e, disso. E altera né? a altura da moto. Dog bone, essa pecinha preta aqui, ó, que a gente tira, coloca um pouquinho maior e a moto fica mais baixa. Luxo. Legal, ela baixa, né? 2,5 cm, 3 cm da suspensão traseira, aí o pessoal pede pra gente também... Colocar as bengalas um pouco mais para cima, aí baixa a frente também, a moto realmente vai lá para baixo. A ciclística da moto com certeza foi prejudicada. Porque se você baixou a bengala, caraca. Porque o engenheiro projetou ela para andar naquela altura. Sim. Você foi lá e baixou. Tanto é que a Triumph percebeu essa necessidade e lançou a Low, a modelo Low. Então ela já vem de fábrica baixinha, mas aí ela vem com a suspensão preparada para andar naquela altura. Certo. Aí beleza, o engenheiro fez ela ficar boa para andar naquela altura. A gente quando faz a troca aqui do dog bone, é uma adequação para aquele piloto, porém, altera com certeza a ciclística. Volto a falar, nossa, vou passear, vou andar 100, 120 na estrada, nas curvas eu tiro a mão, entro tranquilo, é passeio, é turismo. Puts, faz, você vai se sentir mais seguro, vai colocar os dois pés no chão, vai levar sua garupa com mais tranquilidade, sem medo de cair. Agora fala, não, eu vou fazer isso e eu vou acelerar, eu vou barbarizar. Vai passar uma speed do lado, eu quero dar no meio. Não, não, não. Aí altera a ciclista e fica perigoso. Aí é melhor comprar uma moto menor. Tá? Vai lá, escolhe o um modelinho que já dá pé para você e vai naquela. Tá, agora você fala, não, eu sou só do turismo, do passeio. Pode comprar o kitzinho que rebaixa e vai embora, vai ser feliz. Existem kits para algumas motos de molas, tá? Tanto a mola do amortecedor traseiro, quanto as molas da suspensão dianteira, menores. Então é um kitzinho que você compra de molas, e instala e a moto toda vai para o chão. Também altera a ciclística, tá? Tudo Nesse altera ciclística. caso. A mola também foi projetada para essa nova ciclística. Mas todo o resto não. Mas então, Padre Leo, o lance é o seguinte. É, você acha que geralmente o cara que faz isso é o cara que não quis ficar onde ele deveria ficar? Porque, por exemplo, vou dar uma zoeira, é. tipo assim, ó, sabe eu que eu beijo muito? <risos> tipo assim, baixinho, que nem eu. Vou andar na majestade. E o cara que é alto quer ser espedeiro. Tipo você. Eu quero ser piloto! Não, você tem que andar nessa aqui ó, isso aqui na... É. no big trail! É, numa <risos> não, é Sabe o que acontece, Duval? É, acontece bastante aqui com a gente, tá? É. é. Tem um senhor, cliente nosso, que ele é bem baixinho, e ele gosta de big trail. Mas ele ama big trail. Tá? Ele olha esportiva ele fala, nossa, isso daqui não é moto. Ele olha uma custom, né? Harley, ah, Vulcanzinha... Isso fala. aqui também é nosso. Puta, isso daqui? Não, moto é big trail, olha que coisa linda, olha que moto imponente, grande. Eu falo, mas o senhor não, não alcança, vai ali na customzinha. Ele fala, não, mas eu não acho legal. Ele tem caminhonete padre. Tem. <risos> então, a dica que eu dou pra você é o seguinte, até 180 até uns 75 é isso aqui pra custom, esquece. <risos> 75 pra cima você começa a dar de Big Você entende? Mas assim, o cara vai com ela pra estrada e tal, é legal. Só que, sabe o que, que tem que fazer? Pro meu caso? Tem que esperar mais uns 20 aninhos. Teletransporte. Eu entro na garagem, aperto o botão, saio no quilômetro 10 do cavalo pinto. <risos> uhum. Dali, ó, pra frente, que é sem trânsito, aí você vai, entendeu? Depois você. Não, mas tem que respeitar. Tem que Porque, respeitar. Assim, gosto. Cada um tem o seu. Não, sei, mas assim, Você gosta de preto e eu gosto de azul. Oscar Maroni. Tem que respeitar. Oscar Maroni falava muito isso. Padre, então, ó, pra finalizar. Alterou, vai mexer na ciclística, sempre, certo? Sempre, Então tem que ficar é, esperto só com o uso que vai ser feito. Então andou tranquilinho, bacana. Pô, vou andar com a esposa, né? Vai ser agressivo, melhor não mexer e tentar se adaptar. E se mexeu, lá. se falar, olha, eu mexi e quero andar forte... Respeite o limite da moto, porque mudou o limite. O limite dela era aqui e agora é aqui. Uhum. Se você respeitar esse novo limite, beleza, sem problema, ande forte dentro desse limite novo que você criou para a moto. Pergunta minha agora. Quando eu baixo a mesa, é mais fácil eu dar o fim de curso na medida da bengala? Ah, que sim, eu... sim, agora entendi o que você está... É que, que eu tô ficando veinho, não, não demora. Não, não. Mas assim, é... <risos> não, mas é, é mais fácil? É, porque assim, ó, você pôs as bengalas mais para cima e as mesas né, desceram. Você fez isso com a moto, né, ó, a moto. A frente da moto aqui a traseira aqui. Então você fez isso aqui. Perfeito. Você colocou peso na frente. Então quando você frear, Vai ser mais a probabilidade fácil, de chegar no fim do curso é maior do que, você é maior do que quando ela estava em pé. Eu percebi isso. Então você fez isso aqui, ela dá fim de curso mais fácil porque você pôs mais peso na frente. tá? Agora o curso ficou mesmo. Não, sim, sim. Você sim, sim. só chega no fim de curso mais fácil. Eu percebi isso. É percebi isso aí. Isso. Aí você tem razão. Tá percebi, percebi bastante isso. Tá. E coisa de 3 milímetros, tá? É não. Qualquer coisinha que você mexe. Tô falando 3 milímetros. Você tá colocando mais peso pra cá ou não. Tá. Não, perfeito. Bom, Drilho. Eu acho que é isso. Você né? fica me chamando de drélio, drilho. Depois fica todo, mundo padre, todo mundo. Né? Não, ó, não adianta perguntar é, porque é, eu não sei porque é, ele me chama. É, não, de, é porque assim, ó, você vai pega padre e vai colocando, Padrilho, Padrelho, <risos> aí fica só drilho, aí vai, indo. <risos> Mas é isso aí. Ó, filho, o contato da tarde que está aqui. Deixa a sua pergunta no comentário, padre. Obrigado de novo, tá? É sempre Nada, um prazer estar tá aqui e a gente poder fazer esse bate papo bacana que aumenta. O conhecimento geral, a galera te adora, fala que isso aqui é, é um. Pô, que legal. É agradeço. uma aula luxuosa, é um curso livre de moto. Que bom. Né? Legal. Então é isso aí, você quer Fico mandar um. Fico feliz de ajudar. Mas você ajuda muito. Você ajuda eu, você ajuda eles. Eu, eu, bom, Por isso que você é o Fico padre. Feliz. Entendeu? Ô, <risos> Padre é... você quer mandar um beijo pra alguém? Alguma coisa? Quer se apresentar no final rápido? Não? Nunca mais. Tá, não, ele. <risos> um beijo, vai mandar um beijo. <risos> vai mandar... <risos> Eu não, pra alguém, alguma coisa. Vou mandar para os meus dois filhos, porque eles tinham que estar com você agora e, e eu tô aqui. E eles falam: "Pai, você não manda beijo?" Nós já mandamos, uma já? vez pro eu Caio sei. e outra vez pra Júlia. Então manda E aí Júlia. um fica com o filme do outro. Então agora pros dois, Caio e Júlia. Beijo, é isso, beijo. Tá bom. <risos> e para vocês, filha, para não ficar com os filmes dos filhos do padre, beijo, beijo para você também. <risos> <risos> tchau, tchau